Aí galera, vamos... Essa carreta como ela é nova, ela tem ABS Então eu vou ligar o cabo O ABS não funciona sem esse cabo Ele vai ser ligado nessa tomada aqui Na carreta E depois ligado ali, ó Naquela tomada ali Isso é feito pro freio ABS Da carreta funcionar Essa carreta, que você vê, ela tá realmente Ela tá um pouco distante do cavalinho mas ela não influencia em nada não, porque o que importa é a posição da quinta roda lá, ó. certo? E ela não tem a segunda furação para poder mudar o pino rei para trás. Vai ter que ir assim mesmo. Mas não altera nada não. O importante é a quinta roda, o peso vai ficar sobre a quinta roda e não, não vai flutuar como o pessoal estava dizendo aí. Eu vou engatar o ABS aqui, com esse cabo especial, já é original do scanner, para ligar o ABS da carreta. Ele não tá tão pesado, deve estar tá com 25 toneladas mais ou menos. Então não altera muito não. Vamos ligar lá então. Valeu galera!